Uma visita mais do que especial professor Christian, que é candidato à vice-presidência do Partido Novo. Falei certo? Certo. Porque o Haroldo falou errado quando ele foi gravar, então eu tô com... é. Eu não vou ler o currículo aqui do professor, que é bastante extenso. O LinkedIn está aí pra isso, vocês só tem que saber que ele é foda pra caramba. Então, é. toca a vinheta que hoje nós vamos discutir um pouquinho de fundo eleitoral, certo? É isso? Vamos nessa. É. Então tá um bom. Partidário fundo eleitoral. Pau! Bom pessoal, Christian, o que, que eu queria te perguntar? Eleição é um negócio que deve custar caro pra cacete, certo? Fazer campanha o diabo. A pergunta é: quem que paga essa conta? Como é que faz pra financiar uma campanha, fazer santinho, o diabo a quatro? Como é que isso é feito? Olha, Botão, no Brasil, quem paga é o povo, é o contribuinte. Eu que pago, você Todos também. nós, todos nós, e muita gente nem percebe que paga, e não, é, e não paga pouco. Quem paga é o povo. São as pessoas com seus tributos, com seus impostos. E é um valor muito exagerado. Tem no mundo inteiro variações de financiamento de campanha. Nos Estados Unidos é tudo privado, na Alemanha é misto, na Inglaterra é misto. Não tem certo e errado. Mas no Brasil é tudo fundo público. E é muito dinheiro. Dinheiro que o Brasil precisa gastar em outras coisas. Quais são os fundos basicamente que a gente tem? Lógico que vocês estão vendo na planilha, nós temos basicamente dois fundos aí que podem é. ser utilizados para financiar. O fundo eleitoral e o fundo partidário. O que é o fundo partidário, que acho que é o mais velho que você estava falando aqui antes isso. dos bastidores? Olha, o fundo partidário é o quê? É uma decisão de Estado, enfim, que os partidos políticos têm que ser financiados por recurso do povo, recurso público. Então, até 2015, para todos os partidos, estava reservado um valor de... Vou te ajudar aqui, ó. Você que tem eu um gráfico aqui, ó. bacana aí, Olha, olha lá, um é isso valor... aí? Isso, olha aí, ó. Era um valor em torno de 360 e poucos milhões de reais, certo? Aquilo lindo, dá para você Já é bastante as... dinheiro, concorda? Pega ali nessa época aí com dólar a 3,60, para ficar fácil, eram 100 milhões de dólares. Certo. Não? Tá, tá bom. O que aconteceu em 2015? a calada da noite, o senador Juca e seus amigos... Todo mundo fingiu que não viu, aprovaram uma medida de triplicar, triplicar o valor, lá. Foi para quase 900 milhões de reais para os partidos usarem. Para que, que os partidos usam esse dinheiro? A lei estabelece que do 100% 25% tem que ser usado na fundação, todo partido político tem uma fundação, fundação Perseu Abramo, fundação Teutono per... Vilela, fundação é, Milton Campos e assim vai. Cada São um tem fundações sua... dos partidos. Dos partidos, o nosso partido também tem. O Partido Novo tem uma fundação, que a gente chama de Fundação Novo, porque a lei, assim, exige. Check. 25% desse do, do recurso do fundo partidário tem que ir para a fundação. O que, que a fundação deveria fazer? Deveria é, educar os seus quadros, formar os seus quadros, ensinar as pessoas como funcionam os poderes, como que é a vida pública, como é que funciona o regimento, enfim. O fato é que ninguém faz isso. Publicam-se aí uma revistinha ali, uma revistinha aqui, que custa cinco vezes mais do que ela custa e o dinheiro some. Os 5% a lei exige que você use em política para as mulheres. Difícil explicar para todo mundo o que é isso, mas é uma outra lei que se inventou recentemente, que você tem que promover a participação da mulher na política. Entendi. Então Vai, inventa lá um seminário e tal, inventa-se, né? Na maioria dos casos. E o resto é para atividade partidária. 75% é para man, manutenção do partido ao Isso. longo do ano, não só no ano eleitoral. Todo, todo o ano tempo. ele recebe. Todo tempo, todo Beleza. ano ele recebe. Então, meus queridos, né? Neste ano de 2018, de acordo com o TSE, que é o Tribunal lá, Superior eleitoral, eleitoral, serão destinados aí ao fundo partidário, né? Se pegar todos os partidos, esta bagatela aqui de 888 milhões de reais. Eu até peguei aonde que chega. 800, 888, se você entrar na legislação, tá lá, ó. Dotações orçamentárias da União, referente ao número de eleitores inscritos no ano anterior da proposta, vezes 35 centavos, corrigidos pelo IPCA, se não me engano, de 1995. Então é com isso que eles chegam nos 888 milhões eu, eu de reais. Eu não sabia disso. Tô é. fazendo com você agora. Legal. E aí, o que que acontece, Christian, né? Isso aí não é dividido de forma equalitária para todos os partidos. Hoje nós temos 35 partidos políticos, de acordo com o que eu vi. Como é que é feita a divisão Critério, né? Vocês estão vendo que eu vim com a planilha pronta para não ficar enchendo o saco do Cristo e a gente dá uma agilizada no vídeo, certo, Arthur? Então, o que acontece? 5% isso vai ser destinado de forma qualitária para os partidos. Então, Exato. deixa eu colocar aqui, né? Até o nosso querido Partido Novo. Então, o Partido Novo, né? Por ser um partido legal, certo? Tranquilo, vocês vão receber este ano 1 milhão mil reais. Isso mesmo. Vocês vão utilizar esse negócio para alguma coisa? Olha, eu vou te contar a nossa história que vale a pena, porque esse é um ponto que nos diferencia de todos os outros. Quando a gente registrou o partido em 2015, a gente foi ao TSE e falou, olha, a gente não acredita em dinheiro público em partido político, a gente não quer receber. O que, que acontece com quem não quer receber? O TSE falou, nós nunca vimos isso, mas se vocês não querem, nós vamos ter que distribuir para os outros. Aí falou, não, não, então se vai distribuir para os outros, nós vamos receber. E passamos a receber 92 mil reais por mês, a partir de outubro de 2015, numa conta do Banco do Brasil hoje Isso a gente se... tem quase, a gente recebe dinheiro tá público, tá pau mais ou menos por mês. mais ou menos 100 pau por mês, desde outubro de 2015, todo mês entra lá 100 pau, do teu dinheiro, do teu dinheiro, do teu dinheiro, na nossa conta, como a gente não acredita nisso, a gente acha que é um absurdo, a gente deixou esse dinheiro acumulando e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma doação para a Polícia Federal, porque a gente mostra o que, que a gente acredita, não pode, a legislação não permite, vamos fazer uma doação para o Ministério da Saúde, não pode, vamos fazer uma doação para a Secretaria da Educação, não pode, então, vamos receber e vamos devolver para o Tesouro Nacional, vamos pegar o dinheiro, do povo, vamos devolver para o povo. Botão, não dá. Não pode. Não dá. Só pode distribuir para os outros O Estado não consegue, porque você não tem jurisprudência de um, de um recurso público que foi para um partido político e o partido devolveu para a sua origem. Quando não tem jurisprudência, o Ministério do Planejamento não consegue encontrar uma linha administrativa para alocar aquele recurso. Então há uma paralisia no sistema e nós estamos criando a jurisprudência para devolver o dinheiro que é teu para você mesmo. Bom, se você não sabia disso, como eu, é isso aí pode dar uma mascada no tijolo e ficar bravo porque <risos> você tem razão, tijolo. certo? Bom, então depois dessa bela explicação, o que, que a gente faz com os outros 95%? Isso são distribuídos entre os partidos. Então notem ali que o nosso querido Partido Novo não vai receber nada dessa distribuição, né? Por quê? Porque olha o critério que é feito a distribuição dos 95%. Ele é rateado de acordo com a quantidade de representantes na Câmara que você teve nas votações, né? que você obteve nas votações de 2014. Isso. Então, se você entrar no site né, do Tribunal Superior, eu coloquei aqui numa base de dados, olha que interessante, né? Nós temos aí quantos, qual que era o critério mesmo que eu já esqueci? Representante na Câmara em 2014. Então, está aqui, ó todos os representantes por partido que nós temos. Então, o MDB, 65 representantes, provavelmente vai quem vai receber a maior parte da bolada do fundo partidário. E se a gente for descendo aqui, eu não vou ler todos, né? O PT, na verdade, é o maior aqui. ó Vamos colocar só uma, uma formataçãozinha condicional, para quem não sabe, entra no site do canal, formatação condicional, realçar regras, os 10 primeiros itens, vamos colocar quem são os cinco maiores aqui com bancada lá. Então, nós temos aí o PT, PSDB, PSDB, SD, PP e aqui em cima o MDB, como sendo os 5 de maiores bancadas. Então, boa parte do recurso vai ser distribuído, né? Aqui do lado, nós temos a proporção, deixa eu ver se isso, a proporção de deputados em 2014. Isso. Então, 13%, depois você pode pegar a planilha, vai ficar aí e você pode fazer os contas. Então, basicamente, o critério de rateio desse fundo segue essa distribuição dos deputados em 2014. Isso eu acho que isso está certo, enfim. É um critério. É um critério. Dá para entender. É um critério de representação. Mas cara. o que, que acontece, né? Eventualmente o cara fala assim, eu não gosto de determinado partido. O cara o PT, que é clássico. Eu não gosto do PT, mas eu gosto de um deputado lá. Sei lá, não sei o que, que o suplicia hoje, mas deve ter... Eu que falo assim, eu não gosto do PT, mas eu gosto do suplicia. Ele pega a volta só no suplicia. Você está mandando dinheiro indiretamente com o seu voto. Você está mandando dinheiro pelo Sem rateio. Você não... negócio. Porque você não pode... É, ter no Brasil, não existe a representação independente. Todo mundo é obrigado a ter um partido. Todo mundo é então, obrigado. Então, o dinheiro vai para o partido anyway. Se você não é, gosta de uma pessoa, mas não gosta de um partido, aquele recurso vai para aquele partido. Não tem choro nem Mas o mais interessante, se você está achando que está ruim o fundo partidário que você paga todo ano, quando é ano eleitoral, nós temos o quê? O botão. fundo essa, eleitoral. Essa lei é nova, isso não existia. O fundo eleitoral? O fundo eleitoral foi criado em 2017. Por quê? Porque em 2016 a gente teve uma mudança na lei que impedia a contribuição de pessoa jurídica. Ou seja, você podia, como candidato, ir para uma empresa e pedir recurso, lembra? O JBS não deu dinheiro para a Dilma, o Aldebrecht certo. não deu dinheiro para um monte de gente. Como teve uma crise institucional nesse país, o, o, o Supremo Tribunal Federal, por razões até hoje desconhecidas, ele, ele considerou inconstitucional a contribuição de empresas para a campanha política. Por causa do trauma da então, Lava Jato. Nossa. Aí, chegou nas eleições de 2016, ficou autorizado só o uso de, de contribuição pessoa física e a contribuição de empresa foi eliminada da lei. Como se fosse um clube. Eu, se eu quisesse doar para o meu partido, eu poderia. Ou não, pessoa? Ainda pode. Sempre a pessoa física pode e sempre a pessoa jurídica pode. O que aconteceu em 2015 é que, em função da Lava Jato, da crise nacional, o, o Supremo decidiu dizer que era inconstitucional as empresas doarem recurso para a política. E proibiram a contribuição pessoa jurídica, que empresas davam para a política. O que aconteceu nas eleições de 2016, nas eleições locais? Só pessoas físicas podiam dar dinheiro. O que, que aconteceu? Nenhuma pessoa física dá dinheiro nesse país porque não tem cultura, porque não tem coragem, porque não tem não acredita em político, faltou dinheiro para todo mundo. Então, os velhos homens da, da, da velha política decidiram em 2017 aprovar uma nova lei, que é essa maravilha que você está apresentando lá. aí. 1. Simplesmente, eles disseram assim, precisamos de recursos para as eleições gerais de 2018. Do jeito que está, não dá. Como é que eu vou arrecadar dinheiro se as pessoas físicas não dão? Vamos arrancar do cidadão, na marra. Arrancaram do Tesouro Nacional recursos que a gente não tem. Está faltando para a saúde, para a educação, para a segurança, como está sobrando. <risos> Olha o que eles fizeram. 1.7 bi? 1.7 bi. Só isso? É. Dá para dar um churrasco de vez em quando. Então, se o fundo partidário, que era de 888, já dá, pouco, eles pegaram mais duas vezes o que tinha e aprovaram na calada da noite também. E as pessoas não percebem, quer dizer, não acompanham, não se interessam, não sei. O fato é que tá aí o número ó, na sua tabela ali. ó. 2.6 bilhões de reais é o que... Os partidos têm à disposição, os 35 partidos têm à disposição para gastar é uma brincadeira. Mas vamos lá, só para dar uma continuidade aqui na linha de raciocínio, né? Como é que é distribuído esta bufunfa? Isso. certo? Então, da mesma forma que no fundo partidário nós temos aí uma divisão igualitária, no fundo eleitoral nós também temos uma igualitária. Só que em vez de ser 5%, ele é 2%. Então, novamente, aqui ó, estamos com o partido novo, né? O partido novo vai receber, além do fundo partidário, o fundo eleitoral, 980 mil reais. Mil reais. Um milhão de reais. Vocês estão recebendo também isso daí. Também. É. Só que... A gente é obrigado a receber. Né? Então, a gente recebe o fundo eleitoral e o fundo partidário. Você fez a soma ali, até bom ver. Exato. A gente tem hoje Dois pau. 2 milhões e 250 e tem mais, porque a gente já tem mais os outros 2 milhões que a gente foi arrecadando nos anos anteriores. Então, a gente tem hoje um cheque de 4 milhões de reais no Banco do Brasil. Rendendo. Parado lá, esperando para ver como é que a gente vai devolver esse dinheiro para nós mesmos. Beleza. Certo, Hoje, senhor muito Arthur? O importante a gente não usa, nem vai usar, é uma questão de estatuto do partido. O único partido... O único, dos 35, dos 35. que faz isso. Os outros não podem ouvir falar nesse assunto, ficam desesperados quando eles vão falar nesse tempo. Beleza. E aí, o que, que acontece? né? Esses 98% que sobram, eles são divididos de acordo com três critérios. Então, um pouquinho mais complexo do que o fundo partidário. Então, o que, que tem aqui? Ó? 48% disso, ele é rateado de acordo com o número de representantes na Câmara em agosto de 2017. Por quê? Se você entrar no site da câmera, igual eu fiz ontem, é uma desgraça, porque os nego troca de partido, sai, faz bloco, não faz, então o número varia pra caramba. Então o que, que eu fiz? Peguei aqui em agosto de 2017, vou vir aqui na base de dados, nós temos aqui, ó, em agosto de 2017, é esta coluna aqui, ó. É, então nós temos por partido ali o avante MDB de novo, e aqui eu tenho em termos percentuais. Então se você pegar talvez o maior partido que tem aí, em agosto de 2017, era novamente o MDB com 11.89%. Ah, o PT 100%. ainda é maior. O não PT é maior. é maior, vamos Vamos ver lá embaixo, é o PT maior porque estava é. 11.89. PT é a também. maior bancada Aqui, do Congresso. A maior gente... com... é. bancada, tá? Bom o critério aí depois você estuda a fórmula, mas basicamente o que a gente fez, né? Nós tratamos a proporção relativa de quanto tem o partido pela soma do total, você chega nos valores percentuais. Então o que, que foi feito nesta planilha aqui eu estou mostrando. Eu vou colocar um partido aqui, escolhe um pra gente colocar aqui só pra a gente não ficar com os números zerado. Põe o é um MDB, né? MDB. É. Vamos achar ele aqui. MDB, tá aqui. É o que mais dói, ó. Prontinho. MDB, representantes na Câmara. Então como é que são, como é que é feito esse cálculo, né? Eu pego o 1 bilhão 716, 6 milhões, multiplico pelos 48% e multiplico pelos valores que eu tenho aqui daquela participação relativa. Em termos de Excel, querido, se for querer repetir depois, você consegue fazer essa conta por soma Cs, por PROC V ou por índice corresp. Eu não vou fazer de todas essas fórmulas porque vai aparecer na tela em algum lugar e depois o cara pega e sabe como é que faz. Mas basicamente, ó, se eu pegar esta fórmula aqui, professor, vamos pegar aqui, vou dar um CTRL C e vou colar ela aqui do lado, ó, igual CTRL V, ó, tá multiplicando pelos 11.89 Ali, ou 11,90% chegando ao valor. Ou seja, o MDB, dado essa participação na Câmara em 2017, ele abocanhou esta bagatela aqui de 98 milhões de reais do Fundo Eleitoral. Isso. Então, esse é o primeiro critério. Exatamente. O segundo critério que nós temos é o número de representantes no Senado, também em agosto de 2017. Então, se você for voltar nesta base de dados aqui, nós vamos ter aqui o número de senadores, né, aqui na coluna E, disponíveis aí em agosto de 2017. É feito a mesma linha de raciocínio e colocado o valor aqui. Então, por este critério, o MDB arrecadou R$ 68 milhões de reais. E por fim, acho que talvez é o critério mais complexo, outros 35% que sobra dessa fatia é feito como? É considerado, né, se o partido tem ao mínimo um representante na Câmara. Perfeito. Se ele tiver um representante na Câmara, o número de votos que ele obteve nas eleições de 2014 são considerados. E a partir disso é feito o rateio desse valor. Então se a gente pegar aqui, ó, votos com no mínimo um candidato. Opa, nós temos aqui o número de votos. Então quem que não teve voto? Deixa eu só congelar o painel aqui. Exibir, congelar painéis, para colocar aqui no cantinho, votos com no mínimo um candidato. Então, notem aqui, ó, o um novo, que não, não tinha, PCB, PCO, que na época já existia, mas por que, que não foi contado o voto? Existiam. Porque os caras não tinham nem representante não na foi, Câmara, então... Não foi eleito. É. Ficou fora da, desse percentual. Não elegeu ninguém, exatamente. PPL, PSTU e a Rede. Então, esses foram que os também partidos não existia, tá? que também não existiam. Então, aqui nós temos né, a proporção de votos com os candidatos. Isso. Então, o que, que a gente pega? A proporção de cada um desse aqui, joga lá na planilha, em cima dos 35% em cima do 1,7 bilhões. Ou seja, vamos pegar o MDB com essa brincadeira aqui, de acordo com esses critérios, ele arrecadou com o fundo eleitoral este ano, 234 milhões de reais. Mais 108, no total, né ele tinha disponível 342 milhões de reais para bancar. Lutão, mais de 300 milhões de reais. A população, quando a turma que está estudando aí, para para pensar, 300 milhões de reais para um partido gastar em eleição. E o pior é que esse recurso não é distribuído de forma transparente e com um critério claro. Porque esses critérios são públicos, você está analisando e desenvolvendo um raciocínio para mostrar para as pessoas como é. Como o partido faz isso, ninguém sabe. A gente sabe. Tem os caciques, que são os donos do partido, fazem lá uma relação espúria de amizades e de interesse distribuem uma boa parte desses recursos, nós nunca mais vamos ver e não vai ser gasto em eleição. É isso que acontece no Brasil. São três partidos que levam 40 do fundo partidário, são três partidos que levam 40%, se você conferir na tabela aí. Não vou fazer 40 uma brincadeira. 40% de todo o recurso. Tá, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Se eu pegar todos os partidos, só vou fazer rapidinho. Vou colocar aqui em uma célula qualquer, vou colocar aqui na coluna F. Estou listando todos os partidos que tem na base de dados. Se você considerar que eu tenho 35 partidos, uhum. vamos colocar. Você quer olhar o que? O fundo eleitoral, o partidário ou o total que vai para os três? O total. Pega o total. O total. Só então, senti o drama. Vou pegar aqui a referência da célula que está aqui na célula D17. Selecionar minha base como um todo. Como um todo, a gente já viu no canal essa ferramenta que nós vamos utilizar é a tabela de dados onde eu posso fazer simulações. Vou acessar aqui aba Dados. Adoro quando acontece isso. Selecionar tudo. Aba Dados. Teste de botes, tabela de dados. O valor que está variando aqui na coluna é o nome do partido, certo? Então eu tenho a variação de valores numa mesma coluna, eu vou utilizar aqui, ó, célula de entrada de coluna. Se eu clicar aqui no partido MDB, dá um OK, olha lá que interessante, eu tenho o valor que cada parte, Deixa eu só mexer na formatação, eu tenho o valor que cada partido recebeu no total entre fundo partidário e eleitoral. Se eu pegar o um valor percentual, vou fazer aqui, olha que maravilha. tá certo isso aqui? O MDB. MDB Quem que você falou que são os maiores? PT eu e vou, PSDB. Vou pegar maravilha. aqui os, os três maiores. Deixa eu colocar uma formatação condicional aqui. Vou uhum. pegar os dez primeiros três itens. É isso aí. MDB com 13%, 342 milhões, PSDB com 276 milhões e o nosso querido PT com 327 Quanto dá milho? a soma desses Os três? três, esse, mais esse, mais esse, 945 milhões de reais. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Esse, esse, o MDB, mais o PSDB, mais o PT. Aqui, ó. E em porcentagem é 13 mais 13 mais 11, é isso? Isso, se eu fizer esse dividido por esse, 36%. 36%, eu estava falando 40. Está é. chutando para cima e tá bom, né dá um assim por 40% de tudo isso que é arrecadado vai para basicamente três partidos. 94% dos eleitores brasileiros não se identificam com nenhum partido do Congresso Nacional hoje. Três deles são os maiores, recebem quase um bilhão de reais do imposto e as pessoas não acreditam neles. Isso é, isso é a renovação, isso é o processo de transformação, de renovação da política brasileira. É isso aí. Mais alguma coisa da planilha que a gente quer explorar ou podemos fechar? Não, é uma maravilha esse estudo aí, é que ele deprime a gente, né? Porque deprime. É... Não, e aí dá pra fazer um monte de coisa, cara. Se você quiser, ó, dá pra fazer um gráficozinho aqui, ó. só vou enfrescurar rapidinho, ó. Esse daqui, dá pra você colocar aqui, ó. A gente já aprendeu tudo isso no canal. Aí você vai trocar, ó. Você vai trocar aqui qualquer é o partido, ó lá, o gráfico se mexe você consegue ah. ver quanto que cada um ganhou. Aí dá pra fazer aí um é monte aí. de coisa. Quem assistiu o canal tem as dicas de como montar o dashboard em seis minutos, certo, Juliano? Então vamos para o fechamento que eu tenho mais uma pergunta para o nosso querido Christian. Uma coisa que eu sempre fico em dúvida, eu acho que você até tinha feito um vídeo no seu canal, ele tem um canal no YouTube também, eu conheci ele daqueles vídeos que ele montava antes, da hora pra caralho, tem um da agronomia que pode assistir, que é sensacional. Qual que é o papel de um vice-presidente. Na Constituição Brasileira, Isso. o vice é o substituto do presidente em situações adversas, morte, doença, é, impeachment, no caso brasileiro, já aconteceu algumas vezes, duas vezes, dos 24 vice-presidentes que assumiram na história da república, oito assumiram, Ou seja vice-presidente no Brasil, tem uma história meio complicada aí, não espero que não seja o meu caso, <risos> mas é, é, é, é, é, é, o, é a vacância, a vacância do presidente chama o vice-presidente, mas no, a gente acha que isso é pouco. É uma despesa desnecessária. Então, no nosso projeto, o João me convidou para ser si, vice-presidente atuar no executivo. Então o perfil que ele escolheu, que é o meu perfil profissional, é para ir para relações institucionais. Então, o vice-presidente vai ficar... Você pode na Constituição Brasileira, você pode ser vice-presidente, mas você pode ir para um ministério. Como foi, por exemplo, o Zé de Alencar, que era vice-presidente do Lula e foi ministro da Defesa, por exemplo. Isso é possível e é, e é, é desejável. Então, a ideia é que se o João for presidente, eu vá para as relações institucionais Legal. em alguma posição do tipo lidar com o Congresso. Pode ser casa civil, pode ser, pode ser relações institucionais ou alguma coisa que ajude o governo a ter uma boa relação com o legislativo. Legislativo, porque é aí que vai estar o grande desafio do país, né? Esse confronto de interesses entre o velho e o, e o futuro, entre dois poderes. Mas o vice-presidente tem essa figura constitucional que é um substituto. Então, enfim, estaremos lá junto com o João, com toda a confiança, e, e se ele, tudo o que ele precisar. Ou, enfim, é uma espécie também, em muitos casos, é um confidente, uma pessoa de confiança do presidente. Mas é isso aí. Tô bom, vamos trabalhar. Cara, eu agradeço a participação. O que, que eu tenho que falar pro pessoal que segue, quem vai ver o vídeo, né? No fim o voto é seu, você vai fazer o que você quiser. Eu decidi votar no Partido Novo, conheço o partido, tem muita gente que uh, desconhece ainda, isso felizmente está mudando. A única coisa que a gente orienta, cara, é estuda antes. Né? antes de ver quem isso. é o candidato, né? Toma a sua própria decisão, não vai induzido. Se você quiser a oportunidade de falar mais alguma coisa, também você fica à vontade. Não, eu acho que é isso mesmo, você falou bem. É, assim, A política, ela tem um efeito grande na nossa vida. A gente fica irritado com os políticos e acha que acho que eu vou pra praia e não vou votar. Ou vou ficar em casa e vou dormir em vez de votar. Não faça isso. Não faça isso, porque problemas são muito profundos, são problemas estruturais e a gente tem que mudar a estrutura dentro das regras da democracia. E isso significa o quê? No Congresso Nacional para a sua vida, para a vida da sua empresa, dos seus amigos, da sua família ficar menos pior do que está. A política tem tudo a ver com isso, então fique esperto em quem vai votar, fique esperto em quem, vai, enfim, em quem você vai consultar. E vai votar. Escolhe alguém. É isso aí. aí. Ele deu uma puta aula de economia no canal do Haroldo. Aquele, a gente falou de fundo partidário, ficou viajando no Excel aqui. Assiste o canal do Economicamente, que os caras meteram o neoliberal, começaram a chamar os filósofos lá das antigas, uns negócios assim. Ficou show de bola. Posso só te pedir um último, por favor? Claro. Pede para os caras curtirem o meu canal e dar joia e se inscrever aí. Tem que dar joia para o botão, pô. Tem que dar ajuda. O programa é bom. Ó, aprende Excel, porque Excel é bom para tudo na vida. Então, fica aqui tendo aula com o botão e dá joinha. É isso aí. Valeu, um abraço, até semana que vem. Cristiano, um abraço, obrigado pela oportunidade. Espero que seja a primeira vez. Espere que você ganhe, né? Porque daí você já... Não, os caras ganham. Eu falaria, o, o vice-presidente lá tava no meu canal. <risos> Boa, Arthur. Boa. Muito bom. Boa. Boa Valeu. Boa.